será arrebatado vai ser sol sustenido menor, mas a igreja será arrebatada lá sustenido menor Não piscar de óleo se si acontecerá dó sustenido mas a igreja, a mesma coisa sol sustenido menor lá sustenido menor si dó sustenido, tá? é muito fácil a música aí daqui vai fazer um Yeshua diferente, vai ficar Yeshua Vai ter o. Tá, vai ser. Eixo, eixo, tá vendo? Então vai ser Si, Dó sustenido, Lá sustenido menor e Ré sustenido menor. Partindo daqui, gente, o resto é repetição.